ela é importante e deixar o diploma né os seus diplomas e certificados à mostra também procure dar atenção maior ao conforto dos móveis pois normalmente os clientes eles precisam esperar a sua vez né e esperar confortavelmente fará com que o cliente se sinta em casa e lembrará disso na próxima vez que pensar em ira em ir em uma barbearia olha as pessoas elas estão cada vez mais com menos tempo e com suas vidas corridas, por isso o tempo é cada vez mais precioso, poucos homens sairão do trabalho durante o horário comercial para ir numa barbearia, por isso você pode adaptar os seus horários aos clientes. Muitos barbeiros querem saber quanto vão ganhar ao, ao abrir uma barbearia. Bom, o faturamento líquido de uma barbearia onde somente o dono trabalha varia entre 4 e 7 mil reais, podendo variar de cidade para cidade. Agora, se você acrescentar aqueles diferenciais que nós já falamos, como bar, venda de produtos, como perfumes, cosméticos, acessórios e etc., o seu faturamento pode variar entre 6 e 12 mil reais, tá? Para tornar a barbearia conhecida, o ideal é que a publicidade seja realizada no próprio local, para que assim possa atingir o seu público-alvo de maneira bem eficiente. E olha gente, graças a Deus a gente tem a internet né? e as redes sociais, e com isso a possibilidade de segmentar as suas propagandas em público-alvo. Mas como fazer propaganda com bons resultados para uma barbearia? Bom, vamos lá. Eu trouxe algumas opções carro de som no bairro, panfletagem. Embora alguns achem que a panfletagem é um tanto quanto né, arcaica, não é verdade. O resultado ele é muito bom, visto que muita gente precisa pegar o papel na mão né, e guardar na bolsinha ou carteira. Tem também os anúncios que são segmentados no bairro, utilizando o Facebook, descontos ou serviços grátis para quem trouxer amigos. né. Só tome cuidado com isso. Para você não sair no prejuízo, a regra ela precisa ser bem clara, né? Para o cliente, você pode oferecer cupom de desconto para o cliente, né? Que levar dois amigos, e, e quando ambos vierem utilizar o cupom, o cliente que deu esse cupom vai ganhar algo, um brinde, né? Que pode ser um produto. Aí você escolhe a fachada da barbearia. Ela é importante, é ela que vai fazer o cliente que passa na, na rua sentir vontade de entrar no seu estabelecimento. Não esqueça de colocar cartaz na entrada com o horário de funcionamento, serviços oferecidos, promoções e a famosa palavra entre ou welcome. <risos> Tudo vai depender da sua irreverência né e do ponto que a sua barbearia está instalada. Muita gente acredita que a publicidade só é importante no mês da abertura e isso é uma grande mentira que te contaram. A publicidade ela deve ser recorrente. Separe sempre parte do orçamento mensal para você investir na publicidade né? no decorrer do mês seguinte. Com isso, é provável que a sua barbearia mantenha um bom público e faturamento estável. É muito comum você competir com salões de beleza, mas para facilitar você pode contratar pessoas que já são conhecidas dos moradores do bairro, gente da própria localidade. Isso porque os clientes eles poderão encontrar os seus conhecidos lá na sua barbe barbearia ou pessoas que eles já ouviram falar e isso traz confiança. Isso te possibilita entrar no mercado com algumas vantagens. Credibilidade, confiança, redução de gastos né, com passagem dos funcionários. Outra coisa muito importante é, é, é a especialização. Se você, dono, for o barbeiro, precisa estar atento aos congressos do ramo e participar. Caso seja apenas o proprietário e tenha os barbeiros contratados, eles precisam sim participar de eventos e congressos para estarem sempre atualizados. Eles precisam estar a par de tudo o que acontece de novidade no mundo da beleza. Sendo assim, o empreendedor ele não deve poupar dinheiro, viu? E precisa investir em conhecimento para que possa garantir muito mais sucesso no seu negócio. E depois desse vídeo, será que vale a pena mesmo montar uma barbearia? Bom... Tudo depende do seu perfil e o que você quer. A barbearia, ela pode ser um excelente negócio, mas depende dos seus objetivos. Você não se importa em trabalhar em horários diferenciados para atender o seu público? Em média, 6 a 10 mil reais é um bom salário para você? Você gosta do convívio com pessoas, principalmente homens? Se a tua resposta for sim, então possivelmente você terá muito sucesso na tua barbearia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo bem completo, mas lá no 50 formas de empreender, né, no meu e-book que vai ser lançado, tem esse assunto também, só que muito mais completo. Está recheado de links para você clicar né, e ir até fornecedores, modelos de barbearia que já existem no mercado... Bem legal. E deixa eu te dar o meu recado. Eu já lancei o e-book passo a passo para você empreender. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, se você quiser adquirir. É um e-book rápido, fácil e descomplicado para você que está buscando aí os tópicos do que você precisa para empreender. E, além de tudo, é um e-book bem baratinho, tá bom? Outra coisa também é que nós trabalhamos com consultoria, então se você precisa de uma ajuda mais especializada para poder montar o seu negócio entre em contato comigo eu tenho um plano bem interessante que cabe no seu bolso tá onde eu vou te ajudar com diversos tópicos do que você precisa para poder colocar o seu o seu negócio no papel e tirar ele do papel completamente organizado tá bom não esqueça de se inscrever no canal de like nesse vídeo compartilha minha mensagem porque é muito importante e fique de olho também na nossa comunidade porque eu já coloquei lá sobre o evento, né, o treinamento, imersão no empreendedorismo. Ele é um, um treinamento que é uma imersão mesmo, serão 10 horas de treinamento, onde nós vamos ter pelo menos 7 profissionais palestrando e te ensinando diversas coisas que você precisa, né, como gestor de uma empresa, para você poder se organizar. É bem interessante. Esse evento, ele é em Curitiba, por uma questão né, de logística. Mas, se você tiver contato aí com centenas de pessoas e quiser levar o Imersão aí para tua cidade, entra em contato comigo pelo e-mail que está aqui também no box de informações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!